Então vamos abrir a Bíblia Sagrada Eu fiquei assim pensando Nessa semana o que falar E como os meus alunos sempre ouvem eu falar Um pouquinho assim nas aulas de escatologia eu disse, Então eu vou lá falar de escatologia com mais propriedade no dia de hoje Amém? Então vamos abrir a Bíblia No livro do profeta Daniel livro do profeta Daniel no capítulo 7 o versículo 13 o versículo 14 e depois nós vamos lá para Apocalipse e vamos ler lá no Apocalipse o capítulo de número 3 e aí nós vamos ler o versículo 1 e o 2 do capítulo 3 de Apocalipse amém? então vamos primeiro ler Daniel capítulo 7 E eu estava olhando Nas minhas visões da noite E eis que vinha nas nuvens do céu Um ou um o filho homem E dirigiu-se ao oceão de dias E o fizeram chegar até ele Foi lhe dado o domínio A honra e o reino para que todos os povos, nações e língua o servissem O seu domínio é o um domínio eterno Que não passará E o seu reino, o único que não será destruído Ainda vamos para o Apocalipse Apocalipse agora, ou melhor Não vamos ler o capítulo 3, eu ler o capítulo 4 Capítulo 4, versículos 1 e 2 capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 e 2 depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse sobe aqui e mostrar mostrartei as coisas que depois destas devem acontecer e logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Essa noite nós vamos falar sobre o trono que estava vagante e os tronos que estão vagantes. O trono que estava vagante e os tronos que estão vagantes. Podemos assentar. Daniel, profeta Daniel, ele recebe uma revelação profética. O livro do profeta Daniel é considerado o um Apocalipse do Antigo Testamento. Tanto é que a literatura apocalíptica do Antigo Testamento... Ela é baseadamente fundamentada nas profecias do profeta Daniel Como também de Ezequiel e também de Jeremias Não esquecendo que aí depois entramos nos profetas menores Que vão também dar uma base para toda a escatologia do Antigo Testamento Daniel está profetizando aqui algo irmãos que ocorreu setecentos e vinte anos à frente dEle. E que os discípulos viram, mas Daniel, antes dos discípulos, ele não viu como os discípulos viram, que os discípulos viram em carne, corpo, e olhos, os olhos ali contemplando, mas Daniel veio dos céus. Então nós temos aí duas visões, uma de Daniel vendo dos céus e outra dos discípulos apóstolos vendo da terra, porque o que Daniel está profetizando aqui é o que? A ascensão de Cristo. Aleluia, aleluia. Daniel agora começa a ver, olha, a visão de Daniel da ascensão, e eu vi nas minhas visões da noite... Daniel não estava no dia Estava anterior 728 anos E ele estava Tendo uma visão E na visão ele contempla agora Não o Senhor Que está saindo da terra Mas ele contempla ele Já chegando nos céus E ele olha Eu vi ele Um ancião E esse ancião De dias ele estava entre as nuvens Agora contemple essa visão Porque o um trono Estava vagante Que trono esse? Um trono de marfim E esse trono de marfim Estava no céu E esse trono de marfim Estava vagante Porque o filho Que ia ocupar o trono na antiga aliança, ele era um mistério oculto. Não podia ser revelado. E aí, quem sabe, Ele o pai, pai, mas eu quero ir lá. Vai, meu filho, mas tu vai como anjo do Senhor. Foi assim que ele apareceu para Jacó, foi assim que ele apareceu para Isaac, foi assim que ele apareceu anterior, depois para Moisés. E aí ele fala, mas pai. Eu agora quero aparecer de uma outra forma. Vai, você vai aparecer como a rocha. Porque Isaías vai dizer que ele era a rocha e a rocha era a Cristo. E aí ele dizia: Pai, mas eu também agora quero mudar e quero acompanhar o povo. Vai, meu filho. Agora você é nuvem durante o dia e como. Dispensação da antiga aliança e agora ele torna-se realidade, mas antes que essa dispensação aconteça, tinha um que queria ocupar o trono, filho, porque esse. E ele subiu lá Olhou o trono grande e disse Esse trono vai ser meu Eu vou sentar no trono E você superior ao altíssimo é. E aí Zabrão nasceu Ele caiu é. E foi a queda de dois é Só que ele não ficou contente Porque ele ainda queria o trono e então agora O filho Verbo que se fez carne Aleluia. e habita entre os homens, Aleluia. e aí Lucifer fala: Agora eu não estou mais lá, mas eu derroto o filho aqui, para E aí, primeiro, a artimanha dele é o que? Levar Jesus para o deserto, porque então, eu vou tentar ir lá 40 dias no deserto para mim mesmo, mal fora. e todas as provas ele estabeleceu para Cristo e Cristo no final falou para ele adorará somente ao Senhor teu Deus e a eles ele estará e ali ele foi vencido mas ele não se fez por e eu Mas quando ele estava lá na cruz porque ele não tinha ouro e ele não tinha prata para dar coroa para quem? para o filho então, o que, que ele tinha para dar para o filho? uma coroa de espinho, que era a única coisa que ele estava mas o filho falou para ele pode dar essa coroa de espinho mesmo? pode dar se não tem ouro, não tem prata porque você não tem o poder se Lucifer ali Quando ele disse lá do que? Está consumado E esse termo Está consumado Tem uma implicação muito grande Porque quer dizer esse termo Detetelestai Detetelestai, sabe o que quer dizer? Naquele período Quando alguém tinha uma dívida E essa dívida Ela estava percorrendo todo o tempo Da história daquela pessoa A única forma que a dívida a ser perdoada é quando o juiz carimbasse com o termo. sai. Toda a tua dívida foi paga. Aleluia! a missão, ele apresentava para o rei, o rei então colocava na história dessa pessoa o termo De missão cumprida sabe o que ele significou quando ele disse está consumado? a tua pena foi paga nem uma dica mais A missão está sendo cumprida. Suas vestes brancas, sobre os seus é, rins, um cinturão de ouro, os seus pés como queimados, reluzentes, como se tivesse queimado um latão de olho fervente. Estão reluzentes, estão brilhando. Glória a Deus! Aleluia. E eu caí sobre seus pés. Aleluia. E aí agora eu já vai reconhecer que é ele. Porque ele diz João Não temas. Eu João Sou aquele Que venci a morte E trago comigo As chaves do inferno e da morte Tudo que tu estás vendo aí João Escreve Porque são as coisas que foram As coisas que são E as ainda que há De ser e acontecer os que vi os sete candeeiros que vi as costas do meu trono, são as sete igrejas. E as estrelas que vi na palma da minha mão são os anjos dessa igreja. Aleluia! E aí agora nós vamos para o capítulo 4. Porque o Apocalipse não fala do arrebatamento. Quem fala do arrebatamento sabe quem é? Paulo. Paulo diz assim: é o um suar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós os vivos iremos ao encontro dele nos ares. Esse corpo aqui, ó, é mortal. E aí esse corpo aqui que é mortal, será revestido no imortal. Esse corpo aqui que é. Será revestido do incorruptível. Esse corpo aqui que é sem glória será revestido de glória. Dragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E aí, depois disso, nos ares, nós vamos ouvir o último convite. Esse convite você nunca vai ouvir aqui, porque esse último convite só vai ouvir aquele que tiver com o corpo de glória. Só vai ouvir aquele que combateu com o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a mão. Só vai ouvir aquele que foi fiel até o fim e a coroa da vida que está reservada. Ele vai ouvir o último convite. Você quer saber qual que é o último convite? Vinde. Benditos de meu pai. É. É. Valeu a pena! E sobre o trono Um ar E no trono tinha As pedras de safira, topázio e âmbar. E tem três tronos na Bíblia Três tronos São vistos trono de, de visão do trono de Cristo Ezequiel é o meu trono Como um trono Que rola que circula porque o trono que Ezequiel vê está sobre uma plataforma e ele tem rodas e outras rodas por dentro dessas rodas, e por debaixo dessas rodas tem sete olhos que são sete Espíritos de Deus Aleluia. e essa plataforma é guiada pelo Espírito, o Espírito diz: vai. E a plataforma vai é, para um lado. O Espírito diz, vai e a plataforma vai para o outro lado. O espírito diz, vai e ela vai para o outro lado. Sabe por quê? Porque ela percorre toda a terra. E ao lado dessa plataforma tem animais. E esses animais têm quatro cabeças: a cabeça de um leão, a cabeça de uma águia, a cabeça de um homem e a cabeça de um touro que tem, tem um significado isso tem a cabeça da águia, visão de longo alcance a cabeça do leão, a coragem para vencer a cabeça da, do touro proliferação espalhar por toda a terra e a cabeça do homem Imagem e semelhança de Deus Agora Daniel viu um outro trono Porque Daniel O trono que Daniel veio do Cristo Ele tem rodas E as rodas são De ouro E fogo E na frente do trono que tem que ver Daniel Tem fogo também O fogo, o rio do fogo que vai E vem Então o trono que vê Daniel está armado. Mas o trono que vê João está suspenso. Nos ares. Aleluia. Mas o trono é o trono que estava tá antes. E o trono, agora o pai deu ao filho. E o filho está ali. Agora o verbo logos está no trono. E os animais ao redor do trono Quem eram é os animais? Os querubins E eles então Cantavam E bradavam O louvor Sabe qual louvor? Kadosh Kadosh Kadosh Kadosh Santo, Santo Santo É o Senhor E aí São 24 dos seus Representando 12, representando os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os outros 12? Foi os a... apóstolos. Sabe o que, que significa isso? A igreja da Antiga Aliança, os santos do Antigo Testamento e a igreja da Nova Aliança. Sabe quem é a igreja da Nova Aliança? Você. Então você vai dar E aí agora, Ele viu você lá. E te coloca com 24 anciões. E aí vem você com salvas de ouro na mão. Que são as orações dos santos. Vem com armas. Que é o louvor ao Cordeiro. E agora, vocês vão cantar no cântico. A igreja agora comparece perante a outro outro sabe que ele vai viver? tira a coroa porque tem gente que pensa que a coroa vai ser para ostentar não, a coroa é para tirar tira a coroa da glória, tira tira a coroa da vida, tira tira a coroa da riqueza, tira e faz tudo com ela deposita os pés do cordeiro e depois de depositar os pés do cordeiro a igreja vai cantar um cântico Que cântico é esse? Digo né o Cordeiro De receber toda a honra Poder Glória e majestade Uau! Só que agora no capítulo 5 João tem outra visão do trono Porque ele está sentado no trono E João agora Começa a chorar Porque lê é um livro as palmas da mão dele E esse livro fechado Com sete selos E ninguém era digno de abrir o livro E João começa a se E diz, meu Deus, ninguém é digno de abrir o livro como que vai? E a pouquinho um anjo vem e toca João João Não temas Eis aí Aquele que é digno de abrir o livro dos sete selos O leão da tribo de Judá Aquele que venceu E os livros são abertos, e os sete selos também. Aleluia. E agora os 24 anciões vêm com armas e começa a tocar. É. E aí comparecem perante o trono, com salvas nas mãos, que são as orações dos santos, por um tempo as orações estão ali com incenso, aroma suave, nas marinas de Deus. Aleluia. E aí ele vai ouvir agora um novo cântico Se um cântico já foi bonito, imagine o um novo cântico aleluia, aleluia. E o novo cântico agora que a igreja vai cantar É um cântico de triunfo aleluia. Vai dizer Digno é o um Cordeiro Que morreu, mas ressuscitou E ele comprou -se o seu sangue para si Todos os povos porque aí a João fala que ele olha para os céus e olha para a terra, e ele vê toda a criatura entre céus e terra, e uma só voz, todos os povos, línguas tribos, nações, toda a criatura criada, céus e terra, agora em uma só voz para Dando, digno és, digno és, vai falar no Apocalipse 7 que eles estão vagos mas esse trono vagante, Daniel também vê e João também vê porque esses tronos vagantes vão ser ocupados por nós os tronos vagantes estão vagantes, sabe por quê? porque quem vai ocupar ainda da tá aqui. o trono Quem? Os anjos de caídos. as potestades e principados. Hoje da tormenta, não tormenta, porque Pedro disse que eles são como o diabo, o, o, o, o leão, é comparado ao leão que está rugindo, procurando dragar alguém, e ele está percorrendo. Paulo diz que eles são é, principados e potestades e que nós devemos revestir com toda a armadura de Deus. E hoje eles estão atormentando a igreja. Estão atormentando de uma forma ou outra a nós, porque eles querem nos vencer. Mas você vai vencer a eles. Vai assentar no trono vacante e vai Lá, a glória que está nos reservando. Faz uma trajetória na história. Quem eramos nós? É Deus. E o que está sendo preparado para nós? O ouro não pode morrer, a prata não pode comprar. Nós íamos vindo hoje, e aí minha esposa falou uma verdade que eu vou queria aqui agora. Cada pessoa vai de tudo. Só sobra o quê? O nome. Tem muitas pessoas que pensam que a sua casa, o seu ouro, a sua prata, o seu carro, é. o seu tiro, tudo tem valor. Mas o dia que a morte chegar, só vai sobrar o um nome lá no jazigo, aqui já. Jaz. Mas você, o dia que a morte chegar, o teu nome pode estar lá, que jaz, mas a tua alma está no paraíso, porque o teu um corpo será investido em um corpo. de quem Yeah, both E depois de uma mensagem dessa aqui, você vai voltar para casa. E a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, agora não, agora tá né? Adrenalina, né, presidente? No culto, aqueles glórios gostosos, vocês começaram a dar início no início do culto. Você tá na adrenalina, mas a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, e começar a refletir no trono, da tá vagante. Eu já ouvi testemunho que Jesus batiza com o Espírito Santo tá até dormindo. E você pode dormir pensando no trono. Está dando os avisos Nós já estamos encerrando Quero convidar os meus dois vice-pastores O primeiro vice-pastor O Everton E o presbítero Lázaro Eu vou dar os avisos O presbítero Lázaro Vai fazer as orações Que eu vou citar E o presbítero o Everton vai dar As bênçãos encerrando esse culto Com chave de ouro. Lembra? Amém Isso é uma das coisas que nós vamos fazer agora Então Aí manda dela, O vaso Já toma esse microfone aqui Que é a hora que eu acabar de falar A senhora dá o aviso de sábado Vem, rápido Terça-feira Terça-feira Curto de ensino da palavra do Senhor Quarta-feira, quarta-feira, campanha, fruto do Espírito. O Fernando vai estar aqui às sete e meia, mas oito horas já começa a oração pelo fruto do Espírito, o primeiro fruto da igreja, sabe? De novo. Então nós vamos estar orando pelo amor, a caridade, eu falei isso aqui e não terminei ainda, né, Fernandinho? Mas... É o amor, quarta-feira, primeiro fundo, amor Quinta-feira, adotas, aqui viu adotas, meia adotas? Quinta-feira, adotas aqui, sete e meia Sexta-feira, culto de libertação Sexta-feira, culto de libertação, sete e meia E domingo, pulei o saco porque o irmão vai falar Domingo, escola bíblica dominical e à noite Conto na direção dos valores. Amém. Aleluia. Nós vamos estar saindo aqui uma hora da tarde, eu ver todas as crianças que fazem parte do Correio Coração Kids e nós vamos estar apresentando o Jardim do Cerrado na EB. Não é, né? então, todas as crianças que foram, hoje, hoje Dá o aviso hoje, quem vai, porque nós temos que ver se vai alugar a mão, se vai ser o ônibus ou se vai ser de carro próprio, Nós vamos ver como que vai ser. E já dando o aviso. Domingo também, nós vamos estar saindo aqui às 6h40, que nós vamos estar apresentando tá na Vila Socorro, Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, é o BBL. É isso, me segue quando. Procura quem tá? bom? E sábado, uma hora eu quero as crianças aqui, para nós passar um ensaio hoje sair, sair, sair Aí, E tem o grupo Globo de Coração Kids. Minha irmã vai estar dando os avisos no grupo. E nós aqui, nos próximos pontos, eu quero convidar aqui à frente. As irmãs que vão estar de viagem Lá para o Rio de Janeiro Para o Cibê Nós vamos orar As irmãs ficando Nesse cantinho aqui, por favor O presbítero Lázaro vai orar O presbítero Everson Vai ungir Essas três mulheres Glória a Deus Como eu disse na reunião Lá no Rio de Janeiro Se fosse apresentar e falar, a congregação do Porto Seguro, ela está sendo representada através de vocês, é grande a responsabilidade. Eu quero convidar aqui a frente, todas as crianças, que crianças vão ficar aqui e, cadê a irmã Média? Vem aqui por favor, irmão Edna vai estar ungindo as crianças, nesta mesma oração vai presumir ungir lá as irmãs, Irmão Edson, as crianças que estão iluminam, irmão Edna, a senhora faz como de costume, vai lá e ora. Glória a Deus, aleluia. aleluia. Todas as crianças, eu peço a igreja, de pé, de favor, se pode. Aleluias, glória a Deus. Presbíduo Lázaro. Glória a é Deus. Saúde a igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Ou a Deus, maravilhoso Deus, Pai do de nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo. Nós mais uma vez estamos colocando diante da tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor Deus, que a tua, Deus, a tua paz, o teu amor, meu Deus, acompanhe. Find Sempre, as portas estão abertas Se o nós fizemos avisar no curso Vamos levar para toda a vida Até levar a depois, as nossas cabeças. Que a graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus O nosso Pai Que a comunhão e a consolação Do Espírito Santo de Deus Que é o Espírito da paz Esteja com todos nós Não só hoje mas para todos sempre Que todos digam Amém ah! Obrigado.